curso para cá eu nunca fiquei sem trabalhar, sempre saí de uma empresa para outra, lógico sempre buscando me qualificar, mas sempre na área de segurança do trabalho, do jeito que eu aprendi lá no IF eu levo a vida. E agora eu estou atualmente nessa empresa alimentícia, né do ramo frigorífico aqui em Garaçu. Por ser um frigorífico industrial, não é só fabricação do, da, do produto, né a gente tem aqui um, uma grande equipe, a gente tem oficina, a gente tem ETE, estação de tratamento de, de, de fluentes, a gente tem é, logística, né? é uma grande equipe que eu, como técnico de segurança do trabalho, está mais centralizada, voltada para a área de segurança, seja só não só na produção, mas em, em todo o contexto. Assim que eu chego de manhã, é distribuído o EPI para os funcionários. O colaborador chega, tem que disponibilizar o material para ele. Né? uniforme tem que estar limpo, luva descartada, máscara. Durante o dia, eu tento fazer as minhas inspeções, eu faço minhas inspeções de segurança ali na, no local da produção, verificar se tem alguma condição insegura, algum ato seguro do colaborador, né se o colaborador está utilizando o EPI de maneira correta. É, faço os DDS. Tem, tem, DDS é Diálogo Diário de Segurança, né? aqueles cinco minutinhos de, de, para você passar um... um um modo de segurança mais simples, enfim, ele voltar para casa do jeito que ele veio. E o nosso foco é voltado nisso. Então, tem dias que eu tenho integração de novos colaboradores para apresentar a empresa. Tem treinamentos específicos voltados para a área. Então, esse é o meu dia a dia aqui. É, a maioria das indústrias hoje, infelizmente, é o número de mulheres na parte industrial né? é, é mais voltada para homem. Então, quando você chega uma técnica de segurança, né? para tá estar lá investigando acidentes, analisando o trabalho do pessoal. Meio que estranho, mas a gente consegue conquistar cada colaborador para que ele seja feita aquela atividade voltada para a segurança. E hoje em dia, as indústrias, as empresas requisitam muito esse profissional técnico. Atualmente, o curso técnico ele tem a durabilidade de dois anos. Então, você já tanto frequentando o curso, você já consegue um estágio mais rápido e já está inserido no mercado de trabalho. Fazer o curso no IFPE é um peso maior. Quando você participa de uma seleção que você tem lá no seu currículo, você é estudante foi estudante do IEF, tem um peso bem maior. E você sair do estágio um, direto para um trabalho e tendo o curso do IEF, então é uma maravilha. né? E hoje, quando eu digo que sou estudante do IEF, eu tenho uma maior honra em, em falar.